nosso primeiro módulo, que é o módulo 1, um, ele, é ele foi denominado pensamento computacional, alguns conceitos. E aí aqui a gente tem alguns conceitos que são os principais de pensamento computacional. Se a gente for procurar na literatura, a gente vai encontrar diversas definições. Mas uma definição bastante conhecida e foi cunhada por uma pesquisadora que é renomada, né, uma pesquisadora americana, é a definição de Janet Wing. Né? Ela, cunhou, ela, ela descreve como pensamento computacional como sendo os processos de pensamento envolvidos na formulação de um problema e que expressam sua solução ou soluções eficazmente, de tal forma que uma máquina ou uma pessoa possa realizar. O termo pensamento computacional, ele apareceu a primeira vez lá, no Seymour Papert, em 1980, mas a partir de 2006, ele vem ganhando aí um pouco mais de visibilidade, principalmente como pesquisadoras, como a Jeanette Wing. A ideia né, do pensamento computacional é que ele passe a ser uma habilidade que seja ensinada não apenas como é, aritmética, escrita e leitura nas escolas, mas passe a ser uma habilidade, uma metodologia que possa ser ensinada desde, desde cedo é, em diversos países aí, nas suas grades curriculares, e aí, a gente tem aí uma imagem né, de uma criança já sendo colocada para pensar de forma computacional. Bom, um outro pesquisador bastante conhecido aqui, agora a gente falando em termos de Brasil, é o Christian, né, o Christian Brackham, lá do, do, do Rio Grande do Sul. É um pesquisador cuja tese de doutorado dele originou, inclusive, um dos currículos que a gente usa de referência aqui no Brasil para ensino de pensamento computacional. Ele, ele distingue o pensamento computacional como uma capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação, então aqui ele fala já algo importante, né? ele fala que é a gente utilizar fundamentos da computação, coisas que talvez a gente aprenda só numa faculdade de computação, nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de forma colaborativa através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina né, possa executar de forma eficaz. Então essa definição aqui, ela nos traz uma ideia um pouco mais abrangente, de que o pensamento computacional, ele pode possibilitar né, a resolução de problemas em diversas áreas, utilizando fundamentos da computação. Então aqui a gente traz, por exemplo, a imagem de médicos atuando, de, de repente, uma advogada atuando na defesa de uma causa, a gente pode pensar assim que, de repente, essas pessoas tiveram lá atrás, na sua formação básica, um treinamento em pensamento computacional e na resolução de problemas. Né? O pensamento computacional ele tem essa possibilidade de acelerar o nosso, a nossa capacidade de resolução de problemas, e não apenas computacionais. A gente usa fundamentos de computação, mas os usa para resolver problemas inclusive do dia-a-dia -dia e de outras profissões também. Bom, então aqui tem mais definições né, a respeito de pensamento computacional. Pensamento computacional é uma metodologia que se adquire aprendendo conceitos de ciência da computação, como o Christian já tinha dito, né? e, portanto, não se caracteriza como uma disciplina por si. Entretanto, como metodologia, ele pode e deve ser utilizado de maneira interdisciplinar em qualquer outra disciplina. Então, novamente, né? pensamento computacional pode ser usado em qualquer outra disciplina, em Geografia, em Matemática, em Ciências. E aí, uma das formas que a gente tem pensando já desde criança é utilizar o pensamento computacional desplugado. Ele é mais difundido em crianças, né? nos anos iniciais da sua formação. O que é o pensamento computacional desplugado? O que é a computação desplugada? É você ensinar a computação sem a intervenção do computador, por exemplo utilizando jogos, papel, caneta, que ensinem conceitos de computação, mas sem a necessidade de algo físico, eletrônico. Né? E muitos países já ensinam conceitos de ciência da computação a partir do ensino infantil, utilizando, por exemplo, computação desplugada, que inclusive é uma das minhas áreas de pesquisa. Né? Eu tenho orientando os que trabalham com isso. Nesse caso, ensinar pensamento computacional por meio de, de computação desplugada, a gente utiliza jogos, em sua maioria são jogos colaborativos, para abordar noções dos fundamentos de computação. Bom, a gente fala aqui um pouquinho né, sobre computação na educação básica, porque é importante ressaltar né, no nosso país, como em outros países, que ensinar a computação quanto mais cedo possível, melhor, será para futuras gerações. Então a gente tem aqui que a computação na educação básica, ela nos permite novas formas de representar, armazenar e visualizar informação, novas formas de se comunicar, novas formas de analisar e resolver problemas, novas formas de ensinar e aprender, de cooperar e de socializar. Então o pensamento computacional ele vem junto com outras abordagens, né? aprendizagem criativa, onde o aluno é mais participativo, onde ele é colocado a pensar na solução de um problema e não apenas naquela aula que a gente tem, aquela aula tradicional de apresentação do conteúdo. O aluno ele é participativo na metodologia de pensamento computacional. E isso já foi descoberto e é tratado em diversos países desde a educação básica, que a gente tem alguns como a Coreia do Sul, que implementou o ensino de computação desde 2017, no ensino básico, a Dinamarca em 2014, a Alemanha em 2004, a gente tem Israel em 1976, Eu não era nem nascido, e já se ensinava conceitos de fundamentos de computação para as crianças em Israel. Não por acaso, Israel hoje é uma grande, né, um grande polo de tecnologia conhecido aí no mundo todo. E a gente não precisa ir muito longe para falar sobre é, pensamento computacional. A gente tem aqui a Argentina, que em 2015, ela integrou a ciência da computação na educação básica, né? dizendo da necessidade de os estudantes desenvolverem habilidades e competências essenciais para a vida moderna. Então, assim o pensamento computacional, quando a gente vai lá nas aulas que a gente tem lá no Ava, a gente vê que o professor destaca que o pensamento computacional está ali, junto das novas habilidades que são necessárias para os profissionais do século XXI, né? Ele engloba essas atividades, então nada mais interessante do que você ensinar, seja antes, seja no ensino médio, seja na faculdade, os professores de ensino básico também, os professores da universidade e de outros cursos a trabalharem com pensamento computacional, por que não? Nos Estados Unidos, a gente tem ali uma lei que foi assinada em 2015, que colocou a ciência da computação em condições de igualdade com outras disciplinas acadêmicas, tais como matemática, geografia, história, inglês e ciências. Né? Dois anos depois, a Casa Branca anunciou mais de 200 milhões de dólares para o ensino de computação nas escolas do país. No caso do Brasil, então aqui a gente está acho que no meio termo, né, em 2015 foi enviada a primeira proposta para o MEC sobre a inclusão da computação na educação básica no Brasil. Tratava-se de um documento que descrevia sobre as habilidades de computação como mundo digital, pensamento computacional e cultura digital. Note que são três eixos aí, entre os eixos a gente tem o eixo de pensamento computacional. É uma notícia importante, né, é que este ano de 2022, teve um parecer né, na Comissão Nacional de Educação, aprovando em 17 de fevereiro de 2022 as normas sobre a computação na educação básica. Né? Esse documento ele é complementar à base nacional comum curricular e a gente está só aguardando a resolução do MEC. E aí vem a pergunta para vocês, né, uma pergunta que a gente deixa no ar. Como capacitar nossos professores a integrar a computação nas escolas, seja de ensino básico, seja de ensino médio e da vez, talvez futuramente aí nas universidades também. Bom, falando agora sobre alguns conceitos de pensamento computacional, né, a gente já viu da importância do pensamento computacional como habilidade, é, e agora a gente vai falar sobre alguns conceitos, né, ou seja, quais são as habilidades que o pensamento computacional ele, ele possui. Aqui tem uma imagem que é a imagem de um barco de pesca. Nós temos ali os pescadores retirando uma grande quantidade de peixes do mar. E eu vou usar essa imagem, essa abstração, como, uma, como um exemplo para que a gente possa enxergar essas habilidades do pensamento computacional num problema que não é computacional, mas que, que vai nos servir. Então, a primeira habilidade do pensamento computacional é a coleta de dados. É a capacidade de coletar informações de forma adequada. Num barco de pesca, como é que você coleta dados? Bom, seus dados serão aqueles peixes e todos os animais aquáticos que estão passando ali, para fazer a coleta, a gente usa uma rede. Né? A gente joga a rede, deixa a rede lá por algum tempo e depois a gente faz a coleta. Talvez na computação a coleta seja por uma entrevista, por um questionário, por um, um algoritmo. Então, existe esse paralelo. Depois a gente faz análise de dados, que é dar sentido aos dados encontrando padrões e obtendo conclusões. Então, quando você retira, a voltando para a ideia aqui da da linha de pesca né quando você retira do mar a sua rede de pesca você tem ali uma série de peixes diferentes mas esses peixes nem todos são aqueles que te interessam né por exemplo ah, eu quero pescar sardinha eu quero pescar é, um outro tipo de peixe específico né então eu tenho ali os três tipos de peixes que me interessam a sardinha é um deles atum é um deles e aí que que eu faço eu olho para aquela coleta e vou verificando, né, dando sentido àquilo que me interessa. O que é uma sardinha? Bom, a sardinha, ela tem, ela tem um, um formato específico, o atum tem um formato específico, ele tem um padrão específico, então eu passo a reconhecer aquilo que me interessa a partir da minha coleta de dados e vou fazendo a divisão, porque eu já conheço o padrão sardinha, eu conheço o padrão atum e conheço sucessivamente os peixes que me interessam, né. Representação de dados. Bom, aqui eu posso, por exemplo, agora armazenar os meus dados é, utilizando gráficos, imagens ou tabelas. Pensa que eu estou lá no barco de pesca. Então, eu já separei as sardinhas e os atuns porque eu já reconheci, né? Eu conheço, eu sei como eles são. Agora, eu posso colocar eles em caixas. Vou lá e coloco caixa das sardinhas ou containers, caixas dos atuns. E ali eles ficam armazenados, eu coloco de repente uma foto, né, uma imagem dizendo aqui só tem sardinha, aqui só tem atum. Depois a gente tem a decomposição do problema, por quê? Porque eu estou no mar, e aí a minha ideia é levar esses peixes para serem né, vendidos quando eu chegar na costa. O problema é que existem N problemas, eu tenho problema de armazenamento, vamos pegar o problema de armazenamento, por exemplo, né? Então ele fala ali, o maior problema seria levar os peixes até a costa para que eles sejam vendidos, separados, limpos e tudo mais. Esse é o meu objetivo, vendidos. Mas eu tenho alguns outros problemas até chegar nesse ponto final, que é a venda do peixe. Um dos problemas é o congelamento. Então, é, como é que eu posso trabalhar dividindo esse problema em problemas menores? é exatamente essa habilidade que é a chamada decompor problemas. Então, a gente tem uma tarefa que é a tarefa maior, e eu penso em separar em tarefas menores e gerenciáveis. Por exemplo, congelar os peixes. Ah, eu tenho que congelar. Como é que eu faço para congelar a sardinha? Será que é diferente do, do congelamento do atum? Eu sei que eu não posso misturar, né? Então, o grau é diferente, a quantidade de graus Celsius, eu não sei. Então, isso tudo é pensado, são problemas menores que eu estou gerenciando para depois, quando eu chegar lá no porto, eu partir para o próximo problema, que seria transporte, limpeza e tudo mais. Abstração. Abstração é uma capacidade, uma habilidade do pensamento computacional também, que é a capacidade de retirar ruídos, né? ou aquilo que não te interessa do seu problema. É, ou seja, a abstração ela trata de diminuir a complexidade do problema para poder identificar o elemento principal. A gente pode pensar na abstração, lá na coleta de dados mesmo. Quando você fez a coleta dos peixes e você pegou atum, você pegou sardinha, e você pegou caranguejo, você pegou peixes muito pequenos, você pegou lula, e esses outros eles não te interessam. São dados que não fazem falta para o seu problema. Então, Tira as lulas, devolve para o mar, tira ali os peixes menores e devolve para o mar. Talvez as, é, os peixes que sejam fêmeas, que estejam né, em época de, de desova, não sei, também a gente volta para o mar. Então, são é, esse tipo de ruído que não faz parte do meu problema, eu retiro. Essa é a abstração, a capacidade de se concentrar só naquilo que te interessa. Não ficar divagando muito, ser objetivo. E aí a gente continua com alguns mais com alguns outros conceitos, né? É, esses conceitos aqui, a gente continua falando do problema né? do, do, do barco de pesca. Vamos pensar agora em algoritmos e procedimentos. Né? De repente eu estou chegando lá no, na costa e agora um dos algoritmos é fazer a limpeza dos peixes. Um dos procedimentos, né? É fazer a limpeza dos peixes para depois fazer a venda. Então como é que faço a limpeza dos peixes? Será que a limpeza dos peixes de sardinhas e de atum é feita de forma diferente? Então, eu vou ter que fazer um roteiro e pensar nisso para que isso seja feito da melhor forma possível. Então, como é que é feita a limpeza de escama é, até que ele, o corte e tudo mais? Então, isso eu coloco num passo a passo. Pode ser feito de forma narrativa, inclusive. A automação... De repente eu, tô, eu, eu faço parte de uma, de uma comunidade de pescadores onde a gente tem talvez ali uma fábrica que já faz para a gente a limpeza dos peixes. Né? Então ali eu tenho uma esteira onde eu coloco os peixes e ali eu tenho pessoas trabalhando e essas pessoas já fazem ali a... A esteira já é uma forma né, de automação, já fazem a limpeza, ou de repente já estou tão avançado, estou lá no Japão, de repente eu acho que no Japão já deve ter roubou robô limpando o peixe. E depois a gente tem a paralelização como uma habilidade também pro, do pensamento computacional, que é a capacidade de realizar várias tarefas simultaneamente. Voltando para o nosso exemplo dos peixes, seria a fábrica com várias esteiras, né? uma fábrica de automóveis. Você não tem só uma linha de produção, você tem várias linhas de produção na fábrica de peixes, né? Você não tem só uma linha de limpeza de peixes, você tem várias linhas. Então essa é uma ideia também que faz parte aí como uma habilidade do pensamento computacional. E por fim a gente tem a simulação. A simulação ela representa um processo, né? É a capacidade de modelar esse processo. Né? Eu digo que a simulação ela é é quase como uma otimização, é quando você consegue pensar numa solução, né? simular ela em mente e depois colocar ela em prática. Isso é algo bastante interessante, você está é, estimulando a criatividade. Antes de você é, implementar uma ideia nova, você pode simular ela num programa, num projeto, fazer um, fazer um, um, um roteiro ou um protótipo, e depois partir para a implementação em si do seu problema. Se aprende com, com, com testes antes de usar material verídico, ou gastar é, dinheiro com algo. Então, essas são habilidades de pensamento computacional. Notem que elas foram colocadas numa situação do mundo real, que não tem nada a ver com computação, mas que depois a gente vai trazendo para o nosso contexto, que é o contexto computacional. Certo, então pessoal, esse foi o final do primeiro módulo, mais um módulo de apresentação de conceitos de PC, de definição, de falar sobre como o PC tem sido discutido globalmente, e aí dar um exemplo das principais habilidades que o pensamento computacional tem, e aí a gente se encontra no próximo módulo, que é o Turbinando a Mente com o Pensamento Computacional, Pilares do PC. Obrigado e até lá.